No último episódio de Raftcraft, a gente vai colocar aqui nessa peneira até vir um carvão. Agora só espera vir o carvãozinho para nós, né? Eu sinto que a cada dia é um, é um desafio novo e uma nova coisa para superar. Mano, olha a minha vida desse, desse, desse, desse. Ai, comer um peixinho aqui, né? Quer dizer, é peixe, né? É, é peixe. Comendo um peixinho aqui, tomando um copinho d'água purificada. Pronto. Ai, ai, que vida boa! Que vida boa! <risos> Definitivamente não, só quero ir pra casa, mano. Bom dia, gente. Tudo bom com vocês? Eu tô bom. <risos> mais um vídeo aqui de Raft, episódio 5 da maratona de um mês, chamada de Mês La Jota, no qual a gente vai postar simplesmente dois vídeos todo dia do mês, mano. Então, passa no canal que já teve mais um vídeo ainda hoje. E bom, aqui na nossa vida de Raft tem muitas coisas que eu quero fazer. Hoje eu tava olhando as missões e tem uma missão que me interessou muito. Uma armadilha para se defender de tubarões, é uma arma. Com ela a gente vai poder caçar tubarão e a parte boa é que, além de fazer a arminha, a gente vai ganhar algum item aleatório, cenoura enlatada e a munição. E obviamente tem várias outras coisas para a gente fazer ainda, mas outra que eu estou muito interessado é esse daqui, o coletor de água da chuva. Querendo ou não, aqui no Raft chove toda hora e nem é tão difícil fazer esse coletor, não. O mais trabalhoso é o painel de vidro. Se a gente tiver ele, quando chover, a gente vai ter água purificada, que não gasta carvão como essa daqui, que a gente tem que esquentar a água. E esquentar a água é muito caro, vocês não têm ideia. Bom, Deixa eu abrir meus baús aqui, né? Deixa eu ver se eu tenho areia. Tenho. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Ó, ó, aí, ó, aí, ó, não falei. Já tá chovendo aqui, mano. Já tá chovendo. <risos> ó, tamo esquentando essas seis areias aqui, Com ela a gente vai fazer painéis de vidro. Com esses painéis de vidro, a gente vai ter tudo o que a gente precisa pra fazer o coletor de água da chuva. Já passou a chuva? Ah, foi uma chuvinha de verão. Aquelas que é bem rápida. Oito, tubarão. Em breve eu dou um jeito a você, pode ficar tranquilo. Bom, vamos aproveitar e pegar tudo aqui. Quatro gravetos, quatro linhas e quatro, uh, três, e quatro Madeiras. Vamos fazer uma rede também aqui e os nossos vidros já esquentaram enquanto a gente fazia isso. Agora a gente vem aqui, olha, já tutututu. Tu, tu, tu. Painel de vidro e com isso podemos fazer o coletor de água da chuva. E ó vamos ganhar um copo vazio. Mais um coletor de água da chuva e plataforma boa. Bom, como eu vou coletar água da chuva, o ideal é eu deixar no local que sempre esteja chovendo. Eu acho que aqui, olha, perto da nossa plantação é legal. Bem aqui, assim, ó aí fica como se fosse a entrada aqui, entendeu? Eu também queria fazer mais dessa cerquinha de corda para rodear tudo aqui. Deixa eu ver se consigo fazer. Na real, uma coisa que seria bom nesse momento seria plantar. Eu tenho terra. Terra 3. De pegar uma muda de bananeira, uma de árvore normal de carvalho. Olha, já está crescendo. Que bonito, né? Caraca, da hora. Já vamos fazer umas proteções aqui, olha. Depois eu melhoro de novo e essa árvore de bananeira cresce rápido, hein? A gente não tem uma água da chuva ainda, né? Ah, não tem ainda não, mas tudo bem. Quase caiu, meu Deus do céu. Outra coisa que a gente pode fazer é coletar todos esses barris que a gente foi coletando durante aquele tempo que a gente reservou para arrumar as coisas no dia de ontem. Ah, conseguimos bastante coisa, ó. valeu a pena. Fora essa caixa aqui que vem um papel, essa que veio o ouro, taba de pinheiro, carne podre. Quartzo. Ah, a parte boa é que a gente está conseguindo vários recursos. A parte ruim é que bem quando a gente fez o coletor de água, parou de chover. Meu Deus do céu. <risos> Isso aqui não para de crescer. E olha só, gente, eu peguei essa água viva que estava na nossa rede de pesca. E A gente completou a missão da hora de pesca. Vamos conseguir um aquário com salmão e uma bandeira carpa. Três bandeira carpa. Que legal. Olha. <risos> Eu vou querer uma outra aqui na frente também. Depois eu coloco as outras. Deixa eu colocar esse outro aquário aqui, ó, por enquanto. Voando mesmo, depois eu arrumo aqui uma bancada. Mais uma bancada por aqui. Aí, ó, prontinho. Fiz mais uma mesinha aqui, ó. Pronto. Eu vou mudar minha cama mais para perto da plantação, mano. Eu acho que é legal, tipo, cheirinho de grama, assim, sabe? Sardave. Nossa, olha que só lindo. E a árvore de bananeira já tá ficando doida, hein? Bom, vamos mimimi. mimir. Bom dia, mano. Olha só como o nosso pé de banana já tá na hora, mano. Gostei. Já dá para coletar nossas plantações? Olha, colei mais do que eu queria. Bom, ó replantar o milho aqui, né? Então tá mais uma beterraba aqui, já que deu semente triguinho, milho. Vai pra cá trigo, cenourinha, milho, mais cenourinha aqui. Plantar cenoura em tudo aqui, porque cenourinha faz bem. Bom, enquanto nossas plantações seguem crescendo, ainda tem muitas coisas pra gente fazer e olha, ali, olha que legal como o meu objetivo é fazer uma arminha pra caçar tubarões, a gente tem vários caminhos que a gente pode seguir, como por exemplo, a gente pode ir atrás de uma roupa de mergulho, porque além de caçar o tubarão, a gente vai poder explorar à vontade. O rolê é, pra fazer essa roupa de mergulho vai precisar de todo Todos esses itens. Vamos ver três coisas, como a mangueira. Vai precisar de concreto e Durex. Concreto a gente sabe fazer. O Durex vai precisar de cola. Papel tem um, mas como consegue cola? Para conseguir cola, ele precisa de bola de slime e plástico. Plástico é fácil, a é bola de slime tem que ter mais água viva o rolê é que a gente só pescou uma única água viva até agora, até onde eu sei né, isso me faz pensar o que a gente precisa de mais iscas e melhorar a nossa fonte de pesca, tanto daqui, quanto dessas daqui também, já aproveitei e peguei todas as pepitas de ferro pelo seguinte motivo uma missão que vai favorecer muito a gente nesse momento é a do coador denso sólido, a gente vai ter que fazer um coador super denso sólido e um coador sólido, Para fazer eles é a mesma coisa, a gente precisa de uma rede densa ou uma rede normal, três barras é de ferro e 4 grades. Então para isso vamos precisar de 12 barras de ferro. Bom, pelo menos começou a chover. Então a gente já pode pegar uma garrafa purificada de água aqui. Enquanto a, a gente vai coletando a guia da chuva e o nosso pé de banana vai crescendo, vamos fazer essas barras de ferro então para essa missão. Das 12 barras de ferro que a gente precisa, já temos sete. Se eu não me engano, a gente tem um pouquinho de ferro aqui nesses baús também. Ah não, a gente tem um pedaço de minério de ferro aqui. que quando a gente esquenta vira uma barra. Então teoricamente a gente vai ter ferro o suficiente. Então deixa eu já fazer as grades aqui e a. Ah, rede e a rede densa. Então a gente está se encabendo legal para concluir essa missão dos coadores. Enquanto a gente vai ter que esperar os ferros esquentar, tem uma coisa que eu queria fazer. Essa daqui é a mesa básica reforçada. Além de dar para colocar mais de um item por vez na bancada de trabalho, ela vai demorar bem mais para estragar. Vai precisar de quatro pedrinhas e três troncos de carvalho descascado. Então primeiro a gente faz o um machado, pega os troncos de carvalho, usa três, né? Então um, dois, três. Aqui tem pedra, três e Quatro. Tronco, tábua, prego, coloca a bancada aqui no meio. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, martela, martela, martela, martela, quebra essa. Guarda para o futuro, né? Aqui tá ótimo e tá lá mesinha avançada. Que, que é aquilo ali Eu nem imagino, mas já temos uma mesa de trabalho bem melhor. E os nossos ferros já esquentaram. Além de concluir uma, uma missão que fala para a gente ter 10 barras de ferro, que com isso a gente vai ganhar um arpão de pesca, a gente vai poder fazer as nossas sedes. Então, coador denso sólido e coador sólido. Então, esse vai para cá e esse vai para cá. A parte boa é que eles duram bem mais e tem mais eficiência. E também ganhamos comida. Bom, estamos agredindo bem, tá dando tudo certo por enquanto. Próximo passo agora é usar esse arpão de pesca. Uh, para que, que ele serve? Funciona para quando a gente for pescar. Por exemplo, eu atiro ali. Olha, tá vendo E pulo para nada. A gente nada quando a gente precisar. Depois a gente aperta para puxar a gente. Mano, isso vai ser útil, mas não agora. Agora a gente precisa coletar a nossa árvore, mano. Poxa, depois de tanto tempo aqui só pegando o resto de madeira do mar, poder ter uma própria árvore. Mano, é muito bom. Já vamos replantar aqui. E as bananas já dá para coletar? Banana! Duas Oh! as bananas ah, não, gente, as bananinhas que a gente pescou foi para o mar. Bom, a gente vai ter mais, não tem problema. Aí a gente também já vai completar a missão de conseguir 32 bananas. Mano, olha esse céu. Eu tô sentindo que vai vir um temporal em breve, né? Tô aprendendo a decifrar o clima aqui até de tanto tempo que eu já tô aqui nessa jangada. Olha, eu completei mais duas missões, mas aonde elas estão? Ah, Aqui, ó. coletar 10 madeiras de carvalho. Eu ganhei um machado de pedra que eu já tenho fazer o que era e experiência. Também tem algumas outras missões aqui voltadas a, a coisas da árvore, mas Daqui a pouquinho eu faço elas. O que eu quero fazer antes é procurar o nosso balde de ferro. Eu sei que a gente tem algum local aquele. Pessoal, não sei se a gente acabou usando por alguma coisa. Bom, eu posso fazer outro. Oh, agora ele mostra quantos itens tem. Bom, como balde, a gente mistura ele com uma terra que mistura com o um coco. E com isso, a gente vai ter mudas da árvore de coco. A gente coleta nosso tronquinho de carvalho aqui para ter madeira. E aqui a gente planta a árvore de coco. Bom, o próximo passo agora é a gente usar a nossa colher de jardineiro e ficar quebrando terra infinitamente. O motivo disso é que hoje a gente não vai mais fazer a roupa de mergulhador. Como vai usar bola de slime pra fazer, e eu não tenho, a gente vai ter que pescar água viva. E pelo que eu vi aqui, a gente pode fazer um pote de isca. Usam um vaso de flor que é três tijolos, que a gente talvez tenha. Pronto, esquenta aqui, ó. Pega esses três vasinhos aqui, ó. Tu, tu, tu. Grafita. E mistura esse vaso com uma grade. Pelo que eu entendi, a gente coloca ele aqui. E com isso, a nossa isca vai ficar mais eficiente. Bom, vamos começar então tirando todas essas tralhas aqui e vamos jogar no baú da tralha. No Outro momento eu organizo tudo. Agora, teoricamente, a nossa isca sempre vai estar tá melhor. Ó, já pensamos salmão rosa. Nós precisamos de muita água viva, porque água viva é a única resposta para a gente conseguir bola de slime E com a bola de slime. A gente vai conseguir a outra coisa que a gente precisa, que é uma roupa de mergulho. A nossa pá vai quebrar. Então deixa eu pegar esse bambu que é o da... Ai, Meu Deus, Tá bambu, ferro, terra. Por enquanto, 41 iscas está bom. Depois a gente vai atrás demais. Vamos esperar para ver o que vai acontecer com essas daqui agora. Já nessa parte, a gente está pescando várias coisinhas. E nessa também, eu diria. Tá legal. As coisas estão fluindo para nós. Vamos ver então o que a gente precisa para fazer nossa espingardinha agora. Vou precisar de tábua de carvalho escuro. Que precisa de uma tábua de carvalho escuro Dessa daqui O único problema é que de carvalho escuro Eu tenho a tábua Não o tronco Bom Eu tava dando uma olhada Numa das coisas E eu descobri como a gente vai conseguir A muda da árvore de carvalho escuro E é com essa malha de linha Que a gente tinha desde o começo E não tinha usado até agora A parte boa É que além de a gente entregando tá Várias sementes Que a gente vai poder plantar depois para nossas né Ó, semente de pinheiro Batata Uh, batata é bom Vamos plantar batatinha assim daqui a pouco Acácia E até eucalipto O único problema o problema é que a gente conseguiu várias coisas, mas nada era o que a gente queria. Deixa eu guardar todas essas plantações aqui então, já que a gente não vai utilizar elas. A parte boa é que terra não falta atualmente. A gente tem várias maneiras de conseguir terra e que são muito eficientes. Agora então a gente vai ter que ficar peneirando aqui até vir a muda de carvalho escuro. Boa! Veio! Quer saber? Eu vou plantar essa árvore logo aqui assim. Deixa eu pegar o que? é tralha aqui, olha. Jogar fora, né? Voltar aqui para nossa malha de ferro, né? guardar essa de linha, que ela é importante, pelo jeito. E nesse baúzinho aqui, a gente tem ossos com esses ossos. A gente pode fazer a farinha de osso. A gente não vai poder quebrar essa árvore. Agora que eu lembrei a árvore de carvalho escuro só funciona se tiver quatro mudinhas dela. Então é a nossa missão não acabou ainda de trocar aqui de volta. Vamos voltar ao trabalho. Caraca, que sorte. Olha isso. Além de sobrar três terras que é o necessário, a gente conseguiu as três sementes, mano. vai dar certinho a conta. Deixa eu botar o barril aqui por enquanto. Agora foi Vou pegar nosso machado aqui E agora, além de ter várias dessas madeiras aqui pra gente fazer o que a gente quiser A gente vai poder fazer as tábuas para fazer a nossa espingardinha que então, aqui já tá, tá, tá tendo coco aqui já Prontinho Agora a gente pode fazer a tábua de carvalho escuro E o primeiro item a gente tem Agora a gente vai precisar de três partes da espingarda Todas vão ser feitas num fundidor de metal Então a gente vai ter que derreter o ferro Bom, acredito que para começar bem a gente devia fazer então esta missão aqui, olha Da fornalha boladona engraçado ah, Engrenagem de ferro que usa quatro ferros, alto forno, usa só pedra. É, a gente vai ter tudo fora a redstone, que é super fácil. É só a gente colocar em vez dessa malha de linha, colocar essa de ferro, peneirar pó que a gente consegue destinar e a gente vai ter tudo. É, eu acho que vai dar certo. Bom, passou um tempo aí e a gente conseguiu fazer tudo do craft. Só falta um item. Temos o upgrade de eficiência, o upgrade de velocidade, o alto forno, o bloco de ferro e as vigas. Só falta a engrenagem de ferro. Mano, a parte boa é que literalmente tudo a gente já tinha. Só faltou, a gente só teve que melhorar um pouquinho de areia, mas resto a gente tinha tudo, fácil. Agora faz aqui, ó. Tu, tu, tu, tu. Engrenagem, coloca as madeirinhas. Nossa, olha como elas ficam bonitinhas aqui. Elas ficam em pé. Alto forno e bloco de ferro. E... Tcharam Quest completa fornalha boladona, experiência e coisa de velocidade e de slot. Bom, meio que eu, eu, eu tive que fazer mais uma fornalha. Então essa aqui eu vou deixar de usar ela. Como que fica? Ah, eu vou tirar ela, vai Por que não. Por enquanto eu vou deixar a fornalha, a fornalha boladona aqui, mas eu não sei se eu vou utilizar lá para sempre. Agora que a gente já tem a fornalha boladona, a gente vai precisar fazer o fundidor de metal. E para fazer ele, a gente vai precisar de baú, mais duas engrenagens, duas redes que a gente já tem, só vai faltar os baús. Um pistão que é bem de boa e um invólucro refrativo que que é isso? Eu vou precisar de tijolo refratório e placa de ferro. A placa de ferro, para conseguir ela, ah, para conseguir ela, eu vou precisar fazer uma estação de fabricação de moldes, para a gente poder fazer um molde para fazer a placa de ferro. A parte boa é que tudo que a gente já tem, até a fornalha. Menos esse tijolo refratório. Precisa de argila refratária, que é areia com... Ar... Ah, é tudo fácil, mano. A gente vai ter tudo, porque argila é algo que não falta aqui. Ó, oh, olha quando a gente tem aqui. Aqui, ah, vai ser facinho isso. Mano do céu, hoje tá só os craft aqui, mano. Estamos craftando tudo que dá, né? Vamos fazer agora a nossa estação de fabricação de molde. A parte boa é que isso aqui foi até que fácil, pra ser sincero. Vamos fazer o um amontoado de máquina aqui pra colocar elas tudo, porque depois eu quero só tirar essas máquinas aqui, que elas, que elas me deixam doido. Gente, eu tava tentando entender o porquê eu não tava conseguindo progredir nessa missão da espingardinha, e eu descobri. Então, eu tentei sair da do ferro pra da espingardinha. Não era assim. Eu fazia essa da fornalha pra ir da espingardinha. Olha a seta, daqui pra cá... De cá para cá, não de cá para cá. Eu entendi errado. Agora eu comecei a fazer essas daqui. A primeira que eu quero fazer é a missão do molde da placa. Para fazer ela, eu preciso colocar naquela estação de fabricação de molde que a gente já fez o bloco de argila refratória, que é essa daqui e fazer buraco de quatro por quatro. E depois colocar carvão. Vamos testar um, dois, três, quatro. Eu já coloquei a argila aqui, é essa argila aqui, tá? E agora um carvão. Será que vai funcionar? Será que eu pego outro carvão? Eu tô com medo molde de placa. Tá, então essa parte da missão foi. Agora eu vou ter que fazer um molde de barra e molde deixa eu pegar. Deixa eu pegar mais carvão aqui que eu acho que vai precisar. Tá enquanto eu tá fazendo esse molde, deixa eu ver se eu vou precisar de mais algum que agora que eu descobri que vai usar moldes, né? É Pelo jeito não. Então pronto molde de barra. Agora eu pego dois do refratório e essa laje fácil. Bom, deixa eu já fazer esse molde aqui rapidão. Então aproveitando aqui. Já temos dois itens de seis. O próximo pode ser a fornalha de liga. É uma fornalha normal com tijolo refratório. Fornalha normal com tijolo refratório. Prontinho. Agora a gente vai precisar de um aquecedor do queimador, um cadinho de fusão básico e um bico refratório. Peraí, eu vou precisar de bronze. Vamos, vamos por parte. Primeiro fornalha. Agora, invólucro refratório, que é quatro tijolos de refratório com cobre bruto. O cobre bruto para conseguir, eu tenho que pegar aqueles metais que a gente pegou lá do fundo do mar e misturar eles numa forja. A forja faz com 20 tijolos fácil, 10 argila refratória muito fácil e um cadinho de forja que é assim. Ah, então na real é tudo bem facinho, só a gente consegue sim. Olha a banana, pega ela aqui, pega ela aqui. Boa. Eu, eu ia falar que eu ia me arriscar desse ali pegar mais minério já, mas já me arrependi, deixa quieto. Meu Deus do céu, calma aí, né? Olha aí, olha aqui, já conseguimos mais duas água viva. Logo, logo a gente vai ter o suficiente para fazer a nossa roupa de natação. Nossa, pegou muita coisa. E aqui, bastante também e aqui lotou. Tá, já fizemos tudo, foi até que facinho já que são itens que a gente já craftou. Agora só falta esse cadinho aqui, olha. Agora a gente vê nossa bancada de trabalho e crafta a forja. Deixa eu colocar lá aqui, porque sim. Daí aqui na forja a gente vai colocar todos esses ferros e ferrugem. Enferrujados com carvão e vai render o ferro, é isso? Vai render o cobre. Ó, eu não vou mentir que eu tô com um certo medo de colocar esses poucos, é, cano de cobre, etc. Enferrujado que a gente tem aqui lá na forja. Mas, parando para pensar, a gente não tem muita escolha. Então, vamos ver aqui na forja. Carvão e pronto. Pera, tá faltando, vai faltar carvão? Vamos fazendo mais carvão enquanto isso aqui, ó, pro fogo não apagar. Pronto, joguei mais um carvão aqui. Mais outro aqui, ó, tá quase enchendo o foguinho. Mais outro carvãozinho aqui. Falta só mais um, eu acho. Mais um aí. E foi, olha primeiro cobre bruto nosso. Olha que legal essa forja aqui de cima e temos dois cobres brutos. Tá, estamos fazendo mais cobre. Pelo jeito eu vou ter que descer aqui no oceano, vou ter que minerar mais. Quer saber? Eu vou tentar. Tá, calma, o tubarão tá vindo aqui, né? Calma, calma, consegui. Na real não foi difícil não. Ali tem mais. Onde tá o tubarão? Ele tá ali, ó. ele tá bobando ali. Vamos lá de novo. Meu Deus do céu, gente, gente quase me afoguei rápido. Calma, tem que voltar pra jangada. Se o tubarão começar a me atacar agora, que eu tô com pouca vida, vai ser o meu fim. Calma, calma, calma. Ai. Tá, consegui tá. a parte boa é que eu descobri que é fácil minerar aqui era só medo. Mas se o tubarão me ataca, eu ainda me ferro muito. Então até a espingardinha vai salvar. Bom, mas esquentando esses cobres a gente já vai conseguir fazer tudo o que a gente queria. Então tudo certo. Tá bom, eu fiz as contas, a gente vai precisar de 11 cobre bruto. Não é tão difícil de conseguir. E o resto dos itens é facílimo. É basicamente cobre do outro tipo que a gente já tem, que é só derreter na fornalha. E minério que a gente já tem. O único que vai dar trabalho é o lingote de bronze, que a gente vai ter que pegar o forno de liga, misturar estanho, que a gente também tem e cobre, mas isso é fácil. Fácil. Deixa eu tentar já fazer esse. Ó, esses daqui são todos os teens e os cobres que a gente tem agora. Por enquanto tá tranquilo, porque são itens fáceis de conseguir. Deixa eu colocar esses upgrades de velocidade aqui. E se não me engano, vindo nessa outra fornalha aqui, a gente coloca três desse e um desse e um carvão. Se esse processo aqui der certo, a gente vai ter a barra de bronze que precisa. Aí, literalmente, a gente vai ter tudo que precisa. Só vou precisar pegar um pouquinho mais coisa no oceano e um pouquinho mais de minério na areia aqui, que é muito fácil. É, funcionou. Uh, quatro barras! Gente, eu só preciso de oito, sete No total, mano, a gente tá muito No caminho, vocês não tem ideia O quão próximo do sucesso a gente tá nessa missão Bom dia, gente, meu nome é Lajota e eu tenho todos Os itens que, peraí, não tenho não, aí, Agora sim, meu nome é Lajota e Agora eu tenho todos os itens necessários Pra fazer, e eu descobri uma coisa No total, eu precisava de onze cobre brutos, aqui na missão Eu sou obrigado a pegar dez, a recompensa dela É cinco, então já é da onze, eu minerei doze E outra coisa que eu descobri é que essas coisas que eu tô fazendo aqui não tá marcando como Concluída, porque, ó, vocês estão vendo Que agora que eu clico aqui na missão, ela mostra o caminho Olha o azul, era a armadura o caminho Não era aqui o caminho, mas a parte Boa que fazer essa armadura é fácil, ó A gente pega um bloco desse aqui, pega um pouco de carvão, né E faz o molde, capacete Eu não vou fazer essa armadura não, só vou fazer o um molde O peitoral é tudo um zero três. ó, capacete Agora tá aí, ó. e manda fazer Boa, peitoral, calça, ó Peitoral tá feito, agora tá fazendo a calça E como por enquanto eu não quero fazer armadura eu tô guardando aqui no baú. Calça tá pronta. A botinha foi fácil, né? Que bonitinha e foi. Agora estamos completando várias missões, né? Deixa eu pegar aqui minha recompensa e agora a gente tá concluindo as missões. Deixa eu quebrar essa fornalha de liga, né? Para recuperar a missão dela aqui também. A forja também, né? E para minha sorte, eu não gastei os cobres, então eu tô com eles aqui. Eu acho que a é da forja só dá para fazer depois que eu terminar essa, mas agora tá fácil. Ó, faz assim, ó: fornalha, bloco estranho e cobre. Agora, cobre bloco estranho e cadinho. Deixa eu fazer o um cadinho já e tijolos. Pronto, mais um craft pronto. E por último, mas não menos importante, o bico refratório, que só vai faltar a alavanca, que é uma pedra e um bambu. Uma pedra eu tenho, né? Pronto. Uma pedra, um graveto. Com isso temos a alavanca. Coloca ela aqui, cobre, cobre, barra, barra e Tcharam pega os prêmios. Agora a tristeza é que os cobres da missão não contou porque eu tive que gastar eles, mas depois eu faço mais. Deixa eu voltar a forja para cá. Agora nós temos essas cinco máquinas aqui. Esse vai aqui, esse vai aqui. De um lado esse e do lado esse outro. Eu acho que eu vou fazer mais um bico refratório. Eu tenho como até ah, tenho. só vou ter que minerar mais dois cobres É de boinha. Vamos fazer isso agora. Bora, bora, bora. Enquanto o amigão ali não vê a gente, tá tudo certo. Acho que ele tá vendo. Não vê, não vê, não vê, não vê, não vê, não vê, não vê, não vê. Uff, tá. Chegamos vivos. Pega mais uma pedrinha, quebra ela aqui. Mais um gravetinho para alavanca. Aí coloca um cobre bruto aqui. Alavanca aqui. Dois tijolinhos refratório. Toma uma garrafinha da água. Come um peixinho. E vamos dormir. Pronto. Outro cobre aqui e outra saída dessa. Aqui embaixo vai carvão para aquecer. Vocês não têm ideia Essa que é a jornada que tá dando mais dificuldade aqui na nossa jangada, mas eu sei que vai valer a pena. Bom, eu fiz o molde de todas as partes da espingarda que a gente vai utilizar e eu percebi que naquela missão que a gente concluiu a gente ganhou pó de aço. Foi nessa daqui ó, deu pó de aço. Cinco. Vamos colocar esses cinco bem aqui, olha e pegar esses onze carvão mesmo logo e chegar todos eles aqui para ver se a gente vai conseguir aquecer. Com ele estando aqui, eu coloco o molde e posso mandar fazer as peças. Ó, tá quase na temperatura necessária para conseguir derreter o aço é 1800, tá no 1700, tá chegando lá. Os carvões estão sobrevivendo então vai só mais um pouquinho, por favor. 1750, 60, 1780. Os carvões estão gastando. 1790, tá na temperatura que pode derreter. Já tá na temperatura que pode derreter. boa, tá indo, tá finalmente indo. Tá. Eu preciso arrumar mais carvão para a temperatura se manter. A parte boa é que eu tenho muita é dessa madeira aqui, olha. Eu vou deixar 10 dela sobrando. Deixa eu colocar aqui, ó, mais carvão pra esquentar mais E... Foi. Ó, veio pra cá. Agora é só esperar todos derreterem. Com todos derretendo, a gente vai poder fazer os moldes. Ó, usei o um molde mais barato aqui, ó. A primeira parte foi o cano da arma. A bomba para espingarda foi. Agora só falta o molde da estrutura da espingarda. Espero que a é quantia de ferro que a gente tenha sirva. Tá, vai servir, vai servir, vai servir. Então, deixa eu pegar o tábua de carvalho escuro. Deixa eu guardar ela aqui, não era? Ah, tá aqui a tábua. Mano, só falta esse último pedacinho de pó de aço, mano. Mano do céu, que alegria. E. Tá lá, quadro de espingarda. E com isso, finalmente temos a arma para caçar tubarões. Vamos testá-la pela primeira vez. Vem cá, tubarão! Fácil assim? Ah, mano, por quê? Logo agora que a gente consegue a arminha para derrotar o tubarão, tá começando um tornado na frente da nossa jangada. Eu preciso me abrigar, eu preciso me abrigar, eu preciso me abrigar, senão eu posso morrer.